We're que eles têm uma história com a cidade de bom da terra, Zaratini e toda a família. Que as forças democráticas juntas, muito intuito só de mudar o Brasil, e estamos aqui junto com Haddad, Lula e Zaratini para mudar esse país. Zaratini tem feito muito pela minha cidade, de Capixirica da Serra, pelo meu bairro, Jardim São Pedro, é um homem de luta, um homem de guerra. Zaratini na cabeça, Zaratini é o cara que sempre serviu na ser mais pobre. Zaratini a gente der oportunidade, todas as pessoas têm chance de viver. Que ele saiba que ele pode dar o dinheiro do mundo, que ele não vai comprar a consciência de 215 milhões de brasileiros.